Cara, que incrível essa temporada de Stranger Things foi, velho E é o seguinte, eu quero trazer pra vocês hoje a minha crítica honesta do que eu achei dessa quarta temporada Eu sei que eu não fiz das outras, tá gente? Mas, pelo menos essa quarta temporada, mano, eu quero falar o que eu achei E eu vou falar com spoilers, então se você não viu a temporada ainda, pelo amor de Deus, né gente? Sai agora desse vídeo, tá? Então por favor, já vai deixando o seu like se você está gostando da volta do canal Se inscreva, por favor, tá? E o mais importante de tudo é você me seguir no Instagram e na minha página do Facebook Que lá eu sempre posto novidades de coisa que está acontecendo bem da hora sobre a cultura pop, beleza? Então sem mais delongas bora pro vídeo you have lost. Bom, primeiro de tudo, quero falar uma coisa pra vocês Que a Netflix tá realmente precisando muito melhorar esse catálogo deles, cara Porque as últimas coisas que eles lançaram pra gente foram... Mesmo. Ficou deixando a desejar um pouco, né? Mas é, Stranger Things é uma outra coisa, velho Pra quem não sabe, tá Stranger Things é uma série que saiu lá perto, acho que 2016, 2017 Não lembro de cor que ano que foi Foi um pouquinho, um pouquinho antes, na realidade Onde trazia pra gente um grupo de adolescentes, né? um grupo de crianças, na realidade que eles lutavam contra seres sobrenaturais. Era quase como se fosse uma série supernatural, mistura de supernatural com caça-fantasmas, tá ligado? Só que ela assim, ela abordava muitas coisas que envolviam é, coisa paranormal, entendeu? Criaturas de outra realidade, pessoas com poderes e tal, tá ligado? E tudo isso aí ambientado nos anos 80. Então, tipo assim, é a melhor opção pra se tratar uma série, tá, gente? Porque os anos 80, vamos ser honestos, vai, gente. É uma das melhores épocas, principalmente pra parte da indústria sonográfica e da, da, e da indústria cinematográfica, tá? Então, tipo assim, no geral, os anos 80 é a melhor opção para você ambientar uma série, na opinião, tá? E assim, eles trouxeram, velho, um grupo de adolescentes, né, e crianças junto, e foi inacreditável, tá? Desde o primeiro episódio, você compra que eles são crianças que são, estão nos anos 80, entendeu? Porque o jeito que eles falam, o jeito como eles agem, a maneira como eles pensam, é muito anos 80. E essa série, no geral, além de trazer pra gente personagens cativantes e que a gente se importa, a gente começa a criar já um laço desde o começo já, principalmente quem é nerd, tá bom? Porque dos moleques que tem, né, que são, por exemplo, o Mike, o Lucas, o Dustin e o Will, cara, esses quatro moleques começam a série jogando Dungeons and Dragons. Então, tipo assim, quem nasceu é nos anos 80 provavelmente deve ter jogado D.O.D. alguma vez na vida, né, Provavelmente. Eu nunca tive essa oportunidade, mas tô disposto a querer jogar uma partidazinha ou outra, tá bom? De D.O.D. porque eu tenho muita vontade, você não faz ideia, gente. Eu já ouvi o Nerdcast e RPG, mano, do Jovem Nerd, caraca, mano, eu ouvi os três tipos, né? O Call of Cthulhu, o Cyberpunk e também o da cultura medieval, cara, que eu achei maravilhoso também. E vamos torcer para que também eles tragam de novo o, R, o, R, o Nerdcast RPG. Eu sei que dá muito trabalho para eles, mas, cara, a gente precisa ter mais Nerdcast RPG no futuro. No geral, velho, a série pega elementos de Dungeons and Dragons e mistura, e eles, no caso, traduzem a série. para ficar uma maneira mais fácil, na realidade, de explicar a audiência o que que são essas criaturas, entendeu? Então, tipo assim, eles sempre usam algum personagem que tá começando já de cara sendo citado na série... Pra explicar quem que é o vilão da temporada Por exemplo, a primeira temporada Foi o Demogorgon, se eu me recordo bem Então assim, já tinha uma criatura Quando eles estavam jogando D.O.D. no começo da série Que era chamada de Demogorgon Então eles, eles colocam o nome da criatura de Demogorgon Entendeu? Então tipo assim É a maneira mais fácil de explicar as coisas E isso eu sempre achei um recurso muito legal Pra explicar, entendeu? Porque não é todo mundo que vai entender o que é de cara a série, entendeu? Então eles tornam uma maneira mais fácil de você entender através do DOD. Por mais que nas outras temporadas o... as menções de RPG são bem menores, cara. O que me deixou um pouco triste, tá? Porque o RPG é uma das melhores coisas que tem da série. E na terceira temporada também eles esqueceram quase completamente, entendeu? Teve a segunda versão do Mindflyer, eu acho que é o nome, né? Que até o Billy, né? Que é o irmão da Max, que é uma personagem que entrou, eu acho que na segunda temporada? Não lembro de qual, acho que na segunda temporada ele, ela entra. Ele, e, e na minha opinião, ela é a melhor personagem da série, tá? Ponto final. Depois é, é, ela e depois é o Dustin, tá? Os melhores personagens da série, ponto final, tá? E assim... É, a gente teve esses vilões tal da vida assim, né? teve uma repetição de um vilão E a gente chegou agora na quarta temporada, né cara Que eles trazem de volta a ideia de que existe um outro vilão que é inspirado em Dungeons and Dragons Que é o Vecna, né E cara, eu achei maravilhosa como eles trouxeram de volta o RPG Tudo bem que eles trouxeram dessa vez, sendo que na verdade ficou bem melhor a minha opinião até Através de um grupo da escola, do Mike e do Dustin, onde eles jogam RPG. Então, tipo assim, cara, pra mim isso aí foi a opção perfeita, tá ligado? Ainda mais trazerem pra gente o personagem do Ed, né, velho? O Ed Manson, que é o melhor personagem dessa temporada, disparado, tá? E eu fiquei muito triste de verdade. Aliás, eu fiquei muito triste de verdade quando ele morreu, cara. Porque eu amei, cara, esse maluco. E, tipo assim. A morte dele, ela é boa. É, mas podia ter sido um pouquinho melhor, cara. Sejamos honestos, ele merecia uma morte bem mais heróica ainda, tá? Cara, eu não sei como é possível eles trazerem a Kate Bush. Vocês têm ideia, gente, tá? Eu, que sou um grande apreciador das músicas dos anos 80, desde moleque, sei lá, desde os meus 7 anos de idade, eu já ouço música dessa época aí já. Porque minha mãe e meu pai me mostraram esse tipo de música e eu absorvi todas elas, tá? Eu não conhecia a Kate Bush. Esse é um nível de como Underground, pra mim. A Kate Bush era, tá? Eu nunca tinha ouvido sequer falar da Kate Bush na minha vida E assim, eles também trouxeram a paula de outros cantores velho. Trouxeram o California Dream, né, mano? Do Beat Boys, cara Trouxeram uma cacetada, velho Trouxeram um Kiss nessa temporada também Nossa, é, é muito gigante, entendeu? A, a quantidade de música que eles trocaram pra essa série aqui porque ficou perfeito, entendeu? Cada temporada, eles sempre escolhem músicas específicas. Alguns deles até definem alguns personagens, por exemplo, Rock You Like a Hurricane é, do Scorpions era especificamente pro Billy, né? E aí, nessa temporada agora teve aqui o Argyle, né, mano? Que eu, Desculpa, eu não lembro o nome dessa música, cara, que, que toca toda vez que ele aparece. Mas eu acho muito divertida, tá ligado? É. E é, eu acho que é uma música que tá envolvendo tá nada tá de drogas, né, cara, também, né? Bom, a questão do Vecna, né? Vamos falar do vilão dessa temporada aqui, que também vai ser o vilão da próxima temporada, né? Temporada 5. É, eu acho que foi boa, tá bom? Foi boa a opção de trazerem um vilão desses, por mais que eu ainda, eu ainda torço um pouco o nariz pelo fato de como ele mudou na transformação de quando ele saiu do mundo normal e foi pro mundo invertido, tá? Porque, cara, esse negócio tomar uns raios aí fica ficar todo deformado assim, pra mim, não me ganhou muito, tá bom? Eu acho que eles forçaram um pouquinho demais a barra, mas tudo bem, né, cara? Eu vou deixar passar, porque a maquiagem ficou muito boa. E assim, eu não tô falando, cara, que ele é um personagem ruim, tá, gente? Muito pelo contrário, ele é um vilão muito bom e que, tipo assim, em certos pontos ele até me lembrou um pouquinho, na verdade, o Fred Krueger tá? Pelo fato de que ele pega você e deixa você em um trânsito da vida e você acaba... É como se você estivesse realmente dormindo ou sonhando acordado, né, cara? Eu achei muito bom, até porque ele tem mais poder quando, ele, quando você tá indo nesse trânsito da vida assim, sabe? Eu acho muito legal, cara, sem assim, brincadeira. E muitas coisas, na verdade, muitos aspectos dele, na verdade, lembram bastante o Fred Krueger, <risos> pra falar a verdade, tá? E além disso, pra, como se eu não fosse o bastante essa série, essa temporada ser épica, ainda mais pelo fato de que agora a molecada, todo mundo já tem mais de 18 anos, então eles podem tacar uma violência absurda na série de boa agora. E o terror é muito maior. Eles também conseguiram fazer a façanha de trazer nada mais ou menos do que Robert England para participar de um episódio. Para você aí, novata, bom de filmes de terror que não sabe quem é Robert England, esse cara é simplesmente o Fred Krueger, tá, gente? Por favor, Deus, isso esse cara foi a lenda que interpretou esse personagem tão amado pela cultura pop. Principalmente também pela cultura de terror, né, cara? Então, tipo assim, eles fazem ele ser, na verdade, o pai do Vecna, né? Que é na verdade Henry barra. 001, um, né, cara? Eu, eu acho maravilhoso, mas esse nome vai... Véio... Então, tipo assim, cara, é, foi muito bom, tá, cara? Foi muito bom. Eu passei muito mal de River também nessa série aí. Principalmente, cara, por causa da Robin, tá bom? Que é a Maya Rock, né? Eu sinto que eles vão conseguir fazer uma das... Tornar essa série uma das melhores séries já criadas de todos os tempos. Fácil, tá bom? Todas as crianças que vierem nos anos futuros, que quiserem, pelo menos, sentir um pouquinho o gostinho dos anos 80, vão, pelo menos, recorrer a essa série. E eles vão amar, com toda certeza, porque... Eu nunca vi uma série ambientar tão bem nos anos 80 quanto essa série, tá, gente? Sem brincadeira. Essa é uma das melhores séries de todos os tempos. E essa temporada, na minha opinião, aqui foi épica, pra dizer o mínimo, tá? E eu espero muito que, pelo fato de que a, a última temporada vai ser, no caso, a quinta. E que eu espero, eu espero pelo menos que a gente tenha o anúncio da temporada 5 ainda esse ano tá Eu acho que talvez a gente tenha esse ano ainda E pra você também, cara, que ficou até o final do vídeo aqui Eu tenho uma surpresa pra vocês incrível, tá? Que é, na verdade, um anúncio de que esse ano eu irei gravar a minha ida na Comic Con Tá, gente? Esse ano vai ter Comic Con lá em São Paulo, tá bom? Na São Paulo Expo E esse ano eu vou, e principalmente de tudo, eu irei gravar pra vocês lá, beleza? Então, tipo assim... Eu vou dar meus pulos, tá bom? Eu ainda vou, eu ainda vou pegar um equipamentozinho ou outro, mas tô pensando em comprar um, um... um gimbal, né? Que é aquele estabilizador de celular pra poder gravar lá. Vou fazer um, Vou dar meus pulos para conseguir aquele negócio lá, porque vale muito a pena para poder gravar vídeo para vocês, ainda mais andando nos lugares assim. E, cara, com certeza eu vou dar um rito cara, de fazer essa experiência pra Comic Con ser melhor do que qualquer outro que eu já fui. E para quem não sabe também, eu já fui na Comic Con antes, tá bom? Eu fui na de 2018 e 2019... Eu trombei com umas pessoas por lá famosas até, infelizmente não consegui dar de cara com o Jovem Nerd e com o Azaghal em nenhum desses anos aí. Mas eu acabei passando do lado, e infelizmente eu também me arrependo amargamente de não ter falado oi pra ele. Eu passei do lado do Gabriel do canal Nerdland e da esposa dele, né? A Dani. Então tipo assim, cara, foi muito da hora mano, esses anos com que eu fui, me diverti pra caramba. E, nada mais do que... E também, olha só pra vocês verem isso aqui. No meu primeiro ano de Comic Con, no meu primeiro ano de Comic Con, eu consegui um autógrafo, gente. No meu quadrinho. É sério, olha isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou ter, eu vou ter provavelmente, inverter a imagem pra poder vocês entenderem o que, que é que eu tô falando. Cara, isso aqui é o autógrafo de nada mais ou menos do que o David McLane, O co-criador do Venom. Ele apareceu na Comic Con de 2018, no meu primeiro ano. Olha que cagada, mano, foi no meu primeiro ano. E eu levei, essa, eu levei esse quadrinho lá, porque eu sabia que ele ia estar lá, só que eu não sabia se ia ser de graça o autógrafo ou não, porque dependendo, dependendo do autor, eles meio que costumam cobrar. Mas a sorte é que ele foi tão gente boa que ele não cobrou nada, cara. Então, tipo assim, minha primeira HQ oficial, tá? Essa aqui foi a minha primeira HQ que eu comprei. Eu já consegui um autógrafo dela, mano. E vou ver se eu consigo pegar um autógrafo esse ano se vier algum autor de algum quadrinho que eu tenha aqui em casa já. Assim, gente, fique atento, tá bom? Porque Comic Con vai ser incrível pra vocês com toda certeza esse evento, tá? E essa foi a minha crítica da série Stranger Things 4, né, cara? Temporada 4. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, cara, porque eu amei gravar ele, beleza? Eu acho muito divertido essa série eu quero muito que ela tenha uma última temporada incrível e que seja, na minha opinião, a melhor, série, melhor temporada da série se bobear, tá? Vamos torcer pra que tenhamos... Mas derivados depois dessa série aí, talvez até, né? Tipo, uma série pra algum outro personagem, ou até se passa em alguma outra cidade que tenha mais ou menos a mesma situação de Hawkins, tá ligado? Eu acho que seria muita hora. Uma série derivada cara, apresentando pra gente um novo elenco de crianças de novo, tá? Começando meio que do zero Stranger Things, e, obviamente trocando o nome, né? Porque senão não dá. E, sabe, refazendo referências, tá ligado? Eu acho que seria incrível demais eles fazerem, tipo assim, cara. A série termina nos anos 90... E aí, do nada, pum, em outra cidade acontece um fator parecido como o Upside Down, e eles fazem referência, olha, nos anos 80 teve uma cidade lá, chamada Hawkins, que apresentou os mesmos problemas que a gente, e teve um grupo de adolescentes que sabia lidar com esses bagulho aí. Então, tipo assim, gente, são oportunidades absurdas que existe essa série para acontecer no futuro, e eu espero muito que os criadores dela, os Duff Brothers, eles façam uma coisa incrível, com é, esse incrível universo que eles conseguiram criar pra gente, tá? Então eu deixo vocês por aqui, meu povo. Muito obrigado por ter visto aqui até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, porque lá você sempre vai ser notificado quando eu posto de novo. E se você já me segue lá, muito obrigado de verdade. Manda pros seus amigos, tá bom? Fala pra ele, olha só o canal do Gabriel aqui. Muito bom, ele fala sobre a cultura pop. Ele dá uma de vez em quando, mas ele sempre acaba voltando eventualmente, né? Então é isso, meu povo. Muito obrigado por vídeo aqui até o final. Falou. Valeu e. Vejo vocês uma próxima.